Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Fiquem comigo aqui, estou iniciando a quarta volta Aqui na nossa pista de caminhada, aqui no nosso condomínio Depois um dia de trabalho Agora deu um tempinho e Parece que não vai chover, né? Então deu um tempo, de eu sair para dar uma caminhada Conversar um pouco com vocês Aqui no nosso canal no Youtube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal Hoje um vídeo diferente Hoje eu não vou aparecer. Hoje vocês vão caminhar comigo. E vamos falar um pouquinho sobre reflexologia, né? Que é o objetivo do nosso do nosso canal aqui. Então, lembrando, agora dia 10 de janeiro, o ano tá terminando, né? Estamos aqui no fim de dezembro. E logo logo começa janeiro. E pro ano que vem, eu junto com a minha equipe, né, nós estamos aí promovendo, vamos a elaborar o desafio da reflexologia podal. Mais um evento 100% online, 100% gratuito, que você vai poder aí aprender a nossa metodologia simples, prática e objetiva de ensinar e praticar a reflexologia podal. Então começa o dia 10, agora dia 10 de janeiro, e vai até o dia 16. com toda a energia, com todo o gás, para você poder realmente começar um ano magnífico, um ano de, de transformação mesmo, não ficar só na conversa, não ficar só no verbo, sabe? Ah, vai ser um ano diferente, vai ser mesmo, vai ser mesmo se eu, se você, se todos nós tomarmos atitudes diferentes, né? Eu venho aí já alguns anos tomando ações diferentes em minha vida e eu tenho colhido resultados incríveis. Então eu convido você, convido todos vocês aí a participarem junto conosco da próxima semana, né? Ou melhor, a partir do dia 10 de janeiro do desafio da reflexologia podal. Que eu vou ensinar para você tudo, tudo, tudo, tudo sobre reflexologia podal. E vai ter material didático, vai ter apostila, vai ter, olha, vai ter muita coisa bacana, muita coisa legal. Enquanto isso, vão curtindo comigo aqui, tá gostando desse, dessa, dessa paisagem maravilhosa? Eu adoro ver caminhar aqui, dar uma outra passada aqui, né? uma, um, um vídeo panorâmico aqui, né? E eu adoro ver caminhar aqui no nosso, nosso bosque, eu gosto de vir de manhã, e a noitinha assim também é muito legal, a noite, o cair da noite, né? Tá anoitecendo ainda, né? O cair da noite é muito bonito aqui também. Então, deixe o seu comentário. Gostou de caminhar comigo? Então caminhe comigo aqui. Vamos é, caminhando aqui. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrita se inscreva para você aprender tudo, tudo, tudo sobre reflexologia podal. Muitas dicas já tem aqui no canal no YouTube, nas outras mídias sociais também. E se você não é inscrita se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique aí no, no sininho das notificações para que você possa receber todo o conteúdo que nós produzimos aqui no Youtube e se nutrir, se alimentar da reflexologia podal que auxilia muito no alívio das dores físicas muito no alívio das dores emocionais temos aí casos e casos de resultados de 100% de alívio de dor física de alívio de dor emocional. Estamos aqui no final aqui da pista de caminhada. Agora vai iluminar um pouquinho mais e isso aqui de novo o lago, né? Olha que imagem maravilhosa. Eu vou continuar caminhando. Se você quiser continuar se nutrindo dessa imagem, né? Fique comigo aqui. Eu vou pedir para minha equipe, né, pro João colocar um, um fundo de musical aqui, uma música bem suave bem baixinha e eu vou caminhar com você ok? fica comigo aqui Imagem com essa energia renovada, pensamentos positivos, buscando o melhor para você, buscando o melhor para mim, o melhor para todos nós. Que este caminho. Que esta caminhada seja para você uma caminhada transformadora. Caminhando comigo, que eu possa auxiliar você a se descobrir o tamanho e poder que você ainda tem, que todos nós temos. Olha só que imagem maravilhosa. Sempre é tempo, sempre é tempo de fazer melhor um novo dia, uma nova história, um novo ano. O ano de 2022 está batendo a nossa porta e Ele quer chegar, E Ele quer nos entregar tudo, tudo de bom que Ele possa ter. Mas eu preciso ir buscar. Eu preciso encontrar o melhor que ele preparou para mim. As energias estão aí. O ano novo está aí. Está à nossa frente. E ele quer. Ele me quer. Ele te quer. Precisamos querer o ano novo, eu quero um ano novo, e você, quer um ano novo? Você quer todas as possibilidades, você quer novos momentos, novas realizações, uma nova vida, um novo trabalho novas possibilidades, é isso, o que um novo ano traz para nós, é isso, essa energia que finaliza mais um ano, a energia do início de mais um ano, mais uma volta, já é a segunda volta que você dá comigo aqui no lago. Eu quero que você possa ter. Eu espero que você possa ser alguém melhor. Que eu também possa ser alguém melhor para o próximo ano. Muita paz, muita alegria. A gente vai desenvolvendo, vai caminhando. Vamos descobrindo um novo amanhã, um novo momento, de muita paz, muito trabalho, trabalhar com reflexologia quer dizer muito trabalho e o campo está aberto, infinitas possibilidades. A reflexologia nos traz, nos mostra. Olha o caminho de novo. Já a terceira passada neste caminho que você dá aqui comigo. vento. Som da natureza. Chafariz a imagem. E o novo ano. E o novo ano. O novo ano está logo ali na frente, ó. Está logo ali, ó você vai realmente querer um novo ano em sua vida vamos lá, vamos buscar ele vamos buscar um novo ano vamos buscar vamos encontrar vamos nos harmonizar para que ele realmente chegue e seja verdadeiro em nossas vidas. Vou pedir para o João colocar um pouquinho mais a música aqui. E assim a gente vai caminhar e recepcionar o novo. ações, infinitas, e a estrada continua, a estrada continua. Almas do céu essa música comigo e sempre eu penso nela. Todos os dias, em minhas orações matinais, eu trago ela comigo eu quero trazê-la para vocês agora. Almas do céu. Ouvir um doce canto O fundo do coração Cor, repleto de perfume me flor, como se fosse um só imenso jardim é a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter te encontrado Nesta estrada de paz e luz Nós te agradecemos e assim queremos espalhar e dividir com quem não sabe sorrir a quem ficou na solidão deixe a tua mão a quem precisa te de encontrar Deixe-me ajudá-lo a Te achar Ó oh, meu Senhor que ensina o amor Quero Servir Muita paz em seu coração que o ano novo seja novo, pleno, em nossas vidas. Que assim seja.